uma menina de 13 anos chamada Isadora Faber, lá de Florianópolis, Santa Catarina, criou uma página no Facebook criticando né, os problemas da sua escola pública, escola municipal, e recebeu, ah, digamos, pressão dos professores. Vejam só que interessante. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu considero a atitude correta da, dessa menina Isadora porque ela estuda nessa escola, é direito dela ter educação pública, ela está exigindo nada mais do que o direito dela. Porém, eu quero fazer uma outra abordagem do que já, já foi feito por outras pessoas, né? declarando apoio, puxando para o lado do liberalismo, que é o caminho correto que a gente deveria seguir. Deixar claro que as opiniões nesse vídeo refletem unicamente a minha opinião e de mais ninguém. Então, o que eu acho que deveria ser criticado e questionado nesse caso, aproveitar essa oportunidade é porque o brasileiro, no caso os pais da Isadora, trabalham cinco meses por ano apenas para pagar imposto a pretexto do Estado, no caso aí a Prefeitura, fornecer o um ensino público de péssima qualidade, como vocês podem ver na página que ela criou. Eu não sei se a, essa menina Isadora gostaria de estudar numa escola privada, mas supondo que sim, se os pais dela ficassem com o dinheiro dos impostos que eles pagam, que eles têm que trabalhar cinco meses por ano, eles poderiam com tranquilidade pagar uma escola privada. E ela não veria esses problemas. E ainda que se conserte todos os problemas da escola, conserte o banheiro, janela quebrada, é, todos os problemas apontados, quem disse que o ensino na escola pública é satisfatório ou se compara ao ensino privado? Eu duvido... Pior ainda, a gente vê relatos aí da, do, no caso das aulas de matemática, que ela fez críticas com razão. Assista esse vídeo aí que ela colocou, isso aí mais parece um hospício. Tamanho barulho, quem que vai aprender com isso? É, gritaria, o professor não, não impõe disciplina na, na sala de aula, ou seja, ninguém respeita nada. Como é que o aluno vai aprender alguma coisa nisso? Até ela que, que digamos, quer aprender alguma coisa, não pode. Tamanha barulheira na sala de aula. E vê também o absurdo aqui que ela relata, Professor de português preparou uma aula para humilhá-la em frente aos seus colegas. Ou seja, que tipo de professor é esse? É o professor da escola pública. E depois eu ouço idiotas defendendo 10% do PIB para a educação pública. Para quê? Para sustentar esses parasitas estatais? É muito mais fácil você deixar dinheiro no bolso das pessoas e elas pagam o ensino privado. A verdade é essa, a gente não precisa de, de serviços públicos. E todo serviço público leva ao racionamento. Pior ainda, né? quando a pessoa não consegue uma vaga e tem que se sujeitar e ir para uma escola mais longe ainda. E a, a maior prova de que o ensino público está falido, completamente falido, é que uma menina de 13 anos tem que se, se prestar ao papel, né? ainda que seja louvável o que ela está fazendo, mas se prestar esse papel, gastar energia para abrir uma página no Facebook para denunciar algo que é obrigação deles saberem. Ou seja, essa idiota aí da, da, da Secretária Municipal de Educação, junto com a outra idiota da diretora da escola, vão averiguar o, o, o, se ela sofreu pressão ou não. Antes de, de averiguar isso, deveriam averiguar tudo que ela está denunciando. Então, vai ser aberto aí um, um processo lento, burocrático, vão, vão se discutir, quem sabe formam comissões para pensar, planejar em soluções, e nisso estão gastando um dinheiro absurdo. E se engana quem acha que isso é um problema localizado. Obviamente que não. Há pouco tempo eu divulguei um vídeo aí também de uma escola pública caindo aos pedaços. Eu faço questão que vocês assistam esse vídeo aí, tá está aí na tela, eu coloquei tudo na descrição, e vejam como é o um fracasso a escola pública. E não adianta citar que a escola pública supostamente funciona em outros países, Muita gente agora tem essa mania que dá raiva de ouvir, de falar ensino público de qualidade. Vocês nem sabem o que é qualidade. Né? Qualidade é um critério subjetivo. O que vocês chamam de qualidade é, é muito aquém, muito abaixo do que eu chamo de qualidade. Então não adianta falar de qualidade, isso aí é, é lorota. Qualidade quem define é o consumidor. Não tem como o consumidor avaliar o sucesso, a qualidade desse serviço público já que ele é obrigado a pagar por isso. Né? Ainda que a escola aparentemente fosse perfeita, e ainda que aparentemente as aulas fossem consideradas satisfatórias, quem disse que esse é, o, esse é o maior potencial de qualidade? E quem disse que esse serviço se justifica perante o que é arrancado do seu bolso através de impostos? Ou seja, como é que você vai mensurar o quanto você está pagando de imposto em relação a qualidade que está sendo oferecida na escola pública. Não tem como. Somente no mercado é possível isso. De qualquer forma, parabéns para a Isadora, parabéns aos pais dela, que incentivaram, e é isso que tem que ser feito. Seria bom se tivesse uma Isadora em cada escola pública, que aí a gente veria o retrato real, fiel, da, da, da, da, da educação pública, como ela é de fato, né, o verdadeiro o engodo, o verdadeiro engano que, que eles querem enfiar a goela abaixo, dizendo que que a educação está bem encaminhada, isso é frase da Dilma, né, presidente Dilma, mas eu insisto, se vocês querem educação de qualidade, como vocês gostam de falar, reduzam, batalhem por, por reduzir os impostos em escolas privadas, reduzir burocracia, reduzir encargo, né? é, é facilitar a entrada de novos concorrentes, abertura de novas empresas, é isso que vai promover educação de verdade, você vai ter milhares de escolas concorrendo a preços baixos, de qualidade, aí sim, uma qualidade muito superior à que vocês imaginam, e acessível a todos. É só isso. Não precisa de Estado, não precisa de governo, não precisa de políticos, não precisaria chegar a esse ponto. Mas já que chegou, fazer o quê? E se alguém quiser saber mais sobre liberalismo, recomendo, já que estamos falando do Facebook, tem o Grupo Liberalismo. Entrem lá, conversem, leiam os tópicos... Tem muita gente boa lá escrevendo. E é isso.